Olá, chamo-me Kelly, eu estou estudando Antropologia em SOAS e estou adorando. Eu vivi, vivi cá a minha vida toda e, em Londres e como, decidi continuar a estudar cá porque eu adoro a, a, a diversidade que tem na universidade e as professoras são muito boas, eu gosto do ambiente e as culturas que estudamos, é, muito, é tudo muito interessante e com, espero, mas, no futuro espero fazer conversão em...